Hoje saiu a terceira e última parte da história do Sega Shiro, o filho do Segata San Shiro, o mascote da Sega do meio para o final dos anos 90. E se você quiser saber de tudo que eu estou falando, eu vou deixar nos cards um vídeo que eu conto toda a história do Segata San Shiro e também esses dois primeiros comerciais do Sega Shiro. Eu recomendo fortemente que você vá ver esse vídeo depois, veja esse aqui, para você entender tudo direitinho. E você com certeza vai me perguntar... Isso aí. Por que, que essa história é tão importante? Porque revela o caminho que a Sega vai tomar daqui pra frente, jogando pistas oficiais do que ela pretende fazer num futuro breve. E digo num futuro breve porque no dia 3 de junho é o aniversário da Sega de 60 anos. Quer dizer, não é bem de 60 anos, né? Ela inventou essa data aí porque é o dia em que a Sega se torna a Sega Corporation. Mas tem muita história antes que eu vou contar para vocês, eu vou contar para vocês ainda, não espera, espera um pouquinho que eu vou contar para vocês e no dia 3 de junho ela já havia avisado que ia ter um anúncio, e aí junta que a Microsoft também vai fazer um anúncio no dia 4 de junho e que a Sony também vai fazer um anúncio no dia 4 de junho, aí mistura tudo, todo mundo embolou um monte de coisa, fizeram um monte de teoria e tal mas esse não é o assunto do vídeo de hoje, o vídeo de hoje nós vamos falar de coisas concretas do que a SEGA divulgou nesse vídeo e eu vou explicar para vocês direitinho, então vamos rir e nos emocionar com esse comercial. Porque sério, se você é fã da SEGA, não tem como não se emocionar. De verdade. Mesmo sendo uma historinha bem simples. E chega a ser até bobinha. Mas tá ligado, né? Mexe com o coração. Olha as coisas que eu faço. Então chega de enrolação. Bora! O vídeo começa com o vilão dizendo seu nome, Sega Ratan que se você viu o vídeo sobre a história do Segata San Shiro, sabe que significa Sega Falida. Aliás, é assim que eu vou chamar ele, tá? A partir de agora, eu vou chamar Sega rattanshirou Shiro de Sega Falida. Aí fica mais fácil de vocês entenderem. Aí nosso herói, Sega Shiro, diz... Sega de mamori", que quer dizer, eu vou proteger a Sega. Oh... Que bonitinho. Aí tem um confronto bem bestinha, pra falar a verdade, viu? Um agarrando o outro e a galera vibrando. Mas a luta é nível bobo, feio e chato. Até que o Sega Ratan Shiro, o Sega Falida, derruba o Sega Shiro. E todo mundo fica desesperado. Aí nosso herói levanta de novo com sangue nos olhos, Mas é derrubado novamente. E de novo, e de novo. Deu até dó. E pela última vez, o Sega Falida ergue o Sega Shiro... Roda ele no ar e taca no chão com tudo. As gurias ficam doidas e gritam. Sega Shirou! Sega Shirou! Aí vem o primeiro momento emocionante. Ele diz, pai. E veste o kimono de Segata Sanchiro. Quando ele termina de se vestir. Grita de novo. Pai. Agora tem essa cena que é linda demais. Os dois correndo pro golpe derradeiro. Pela última vez. O vilão diz. Segue a falida. E vai derrubar de vez o nosso herói. Aí mano. Chorei. SEGA SHIRO GRITA COM TODAS AS FORÇAS SEGA EU VOU TE PROTEGER E CONSEGUE SE DESVENCILHAR E DERRUBAR O VILÃO A GALERA VAI AO DELÍRIO Aí volta pra luta focando no capacete do SEGA FALIDA Que obviamente não está com o vilão SEGA SHIRO PEGA O CAPACETE E NOS É REVELADO QUEM É SEGA FALIDA É EXATAMENTE SEGATA SAN Shiro. Se você viu o vídeo da história do SEGA SAN Shiro, Pode ver que eu não tinha dúvida que era ele embaixo daquela máscara. Daí ele grita novamente, pai! pai! E ele fala algo como, você cresceu, evoluiu e que sempre protegeu ele e a cega. Aí eu tenho que falar algo. Existem muitas formas aqui no Japão de falar a palavra você. Nesse caso, Segata Sanjiro usa omae, que é um termo bem informal. Algo que você só fala para um amigo bem próximo. Aí vem a bomba! Segata Sanshiro diz que foi o símbolo da SEGA, só que agora a SEGA não é mais só videogame, vai muito além e abrange várias áreas, não só do entretenimento. A cada frase, SEGA SHIRO sempre diz, pai, Segata Sanshiro diz que ele tem uma nova missão, de tornar a SEGA mais popular e evoluí-la também. E aí diz a SEGA SHIRO, me jogue! dizendo algo como se ele tivesse ultrapassado quando volta para segata shiro, ele diz novamente só que agora de forma mais polida algo como me jogue por favor e depois finalmente manda o filho de forma mais enfática faça logo aí Sega shiro grita: Pai! E joga Sega San que explode no planeta Saturno. Referência total ao videogame Sega Saturn. Que era o videogame da época em que Sega San era mascote. Claro, mascote da Sega, né? Aí novamente ele grita. Pai! Aí percebemos que ele está na aula dormindo. Mas, mas será que foi tudo um sonho? Como ele ainda está gritando pai, a galera da sala ri muito. Mas ele está com a faixa de Segata Sanshiro. E na faixa está escrito essa frase, Sega Wa Magaseta, que literalmente significa Eu abandonei a SEGA, eu deixei a Sega. Então o posto é do Sega Shiro. E termina com a voz de Sega Shiro dizendo Vamos renovar 60 anos. SEGA. Bom, algo que eu preciso falar é que tem muitas expressões de duplo sentido. Mas tudo nesse comercial é proposital. Exatamente como o SEGA SHIRO. Que pode significar SEGA BRANCO, literalmente. Ou pode ser, conheça a SEGA. Mas se eu for falar de todos os duplos significados, meu Deus, é muita coisa. Mas o sentido literal é mais ou menos o que eu falei pra vocês. E o que isso dá pra gente entender? Bom, pra mim, o que eu peguei, é que a SEGA não quer só viver do seu passado glorioso, quer olhar para o futuro, se renovar, se modernizar, se tornar mais popular. Vale lembrar que a SEGA não está falida, ela ganha muito bem com o desenvolvimento de jogos para celular. Ela fatura bem com essas microtransações, inclusive as microtransações de jogos de celular movimentaram uma grana muito maior do que muitos jogos. Fora isso, também tem os Game Centers da SEGA e a empresa SAMI, que a SEGA faz parte. A empresa aqui no Japão talvez seja a que tem os lucros mais estratosféricos que é o ramo de patinco, que são os caça -níqueis. E outra coisa, essa história só tá no início, porque ainda nessa semana vai ter o anúncio da SEGA, o uh, caramba, né? porque essa semana ainda vai ter o anúncio da SEGA, o anúncio da Microsoft, o anúncio da Sony muita gente falando de uma possível parceria entre microsoft e sega talvez seja para alavancar as vendas do console aqui no japão porque vocês sabem que xbox quase não se vende são vendas irrisórias mesmo aqui no país mas olha tudo isso é especulação eu só tô citando oficial mesmo só o que saiu no comercial fechou filé? mas eu quero saber de você qual a sua opinião você pode especular à vontade. Vamos ver se você acerta, né? Me fala aí nos comentários. Eu tô muito curioso pra falar a verdade, tô curioso pra caramba. Ah, e não se esquece, me segue lá no Twitter e no Instagram, arroba No Instagram, falta pouco pra gente chegar a 10 mil seguidores. E por que que eu preciso chegar a 10 mil seguidores? Porque eu quero produzir conteúdo pro IGTV. E com 10 mil seguidores eu consigo algumas vantagens para poder fazer isso. Não vai ser o mesmo conteúdo aqui do canal. Vai ser um conteúdo diferente. Então me segue lá, arroba VitoriSui. No Instagram e no Twitter. Mas principalmente no Instagram. Pede lá pro seu papagaio, pra sua mãe, pra sua tia me seguir lá no Instagram. Vamos chegar logo nesses 10 mil? Eu também tô doido para produzir conteúdo extra para lá.